Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse terceiro domingo da Páscoa, Jesus dialoga com São Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, tu sabes, Senhor, que eu te amo. E aí Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Nós sabemos que nosso Deus, Ele é amor E porque Ele é amor, Ele não ficou em casa Ele criou tudo aquilo que existe Ele deu chance a gente existir e viver Ele partilhou aquilo que Ele é conosco Para nós participarmos da sua vida e da sua glória Aqui no Evangelho de hoje, Jesus pede para São Pedro apacentar o seu repouso, o rebanho, se ele ama Então Jesus relaciona o amor à missão Quem ama não fica em casa Quem ama é igreja em saída Quem ama se encontra com os outros Quem ama sente compaixão Por isso São Pedro é convidado a ir ao encontro das ovelhas a ser uma igreja em saída e participar do plano de Deus, do plano da missão de Jesus Se é que de fato ele ama a Jesus Também nós percebemos a partir desta palavra de Jesus, deste apelo de Jesus Que amar não é um sentimento, mas é ação É uma ação amorosa em favor das pessoas Significa cuidar da humanidade Significa ver parar, descer do cavalo e cuidar de alguém necessitado. Então é preciso tirar, é preciso levantar-se da poltrona e ir ao encontro das pessoas. Que o Senhor ele nos inspire a viver o amor que Ele é, para que também a gente seja pessoas que partilham aquilo que nós somos com os outros.